Hey guys, what's up? E guys, Bora começar mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aula, agora, que vai ter aqui o Simple Present, né? Simple Present além do Verbo to Be, porque o Verbo to Be a gente já viu logo lá no início. Agora são com os demais verbos. E aí essa aula contempla afirmação, interrogação, negação. Então uma aula bem completa, é uma aula um pouquinho mais longa do que normal, porque é para pegar todo esse conteúdo logo de uma vez, você vai aprender tudo o que precisa aprender sobre o Simple Present, ok? Lembrando que nós temos aqui durante a aula exercícios para você poder confirmar o seu aprendizado. E no final da aula também tem exercício para você baixar, PDF, tem MP3, para você poder praticar. Então, uma aula bem completa para realmente assegurar que você aprenda. E lembre-se, é aquilo que eu sempre falo em toda a minha aula. Você precisa ser um estudante ativo, ou seja, não adianta só você assistir minha aula, porque nessa né, informação não é igual Matrix, que você pluga aqui e você vai, de repente, ficar fluente em inglês. Você precisa praticar, você precisa colocar o inglês no seu dia a dia, beleza? Então, lembre-se desse meu conselho. <música> Então bora começar nossa aula porque ela está muito legal hoje Sobre simple presents Primeiro vamos ver as afirmações Aí eu trouxe aqui só para poder contextualizar um, Uma imagem né, dos meninos jogando futebol E eles conversando lá entre eles oh, I get up at seven o'clock and I run 5 kilometers before school Então eu me levanto sete horas e eu corro 5 km antes da escola Aí o outro bichinho lá fala You're crazy, eu também acho né? But that's okay. Ok, então vamos lá. Simple present. Vamos só relembrar aqui as pessoas. Depois eu chamo a sua atenção aqui para é, o que está acontecendo aqui na conjugação. Observa as pessoas que eu tenho. I, you, he, she, it, we, and they. Então são as pessoas que a gente tem, que você já viu, que você já conhece. Agora o ponto importante aqui, se você observar na, na tabelinha que eu montei, a gente agrupou. I, you... Um grupo, he, she, it, um outro grupo. E we, you and they, um outro grupo. Só lembrando que esse you aqui de cima, acompanha com o mouse, ele é singular, é o você, né? E you aqui de baixo é vocês, que é o plural, tá? Então, o que, que acontece com o simple present? Quando, vamos pegar aqui o verbo uh, work, que é o mesmo verbo que ele está usando aqui. Work. É, a regra do simple present, ele diz o seguinte. Quando são os verbos regulares, tá? que a gente vai ver algumas variações aí. Uh, basicamente o que você precisa fazer é acrescentar o S só que esse S ele só vai no RE no SHE e no IT para todos os demais não há uma conjugação, ou seja, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração lembre-se disso, então simple present, afirmação ó, vou escrever aqui ó, simple present, afirmação a única alteração é no RE no she e no it, só isso. Olha aqui a tabela, ó. I, you, I work, eu trabalho. You work, você trabalha, não sofreu alteração. O verbo é to work, ok? É, we work, nós trabalhamos, não sofreu alteração. You work, vocês trabalham, não sofreu alteração. They work, eles ou elas trabalham, não sofreu alteração. Agora observa aqui, ó. He, ele, ele trabalha, he works. Aí sim ele ganhou o Szinho, ok? She works, ela trabalha, ganhou o Szinho. It works, que aí poderia ser para alguma coisa que está funcionando, um relógio, um celular, alguma coisa nesse sentido, que não é o trabalhar, do verbo trabalhar nosso, né? E aqui no caso, work ele também serve para as coisas quando estão funcionando. It works, está ah, funcionando, ok? Então, it works, uh, ele funciona, ok? Então, observa isso. He, she, you, it é quando ele vai sofrer alteração, ele vai acrescentar o s. Isso para os verbos regulares, aí a gente vai entrar aqui nas particularidades, ok? Então, a regra do simple present é isso. A afirmação, simple present, é só acrescentar o s para o he, she, o it. Aí a gente vai começar a ver aqui algumas observações. Ó. Complete the rule. We add, nós acrescentamos o s, to the verb in the third person singular. Então, o que ele está falando? Que nós acrescentamos o s para... Uh, os verbos na terceira pessoa, terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular? He, she e it, Ok? E aqui ele coloca uma watch out. Uh, in the third person singular, na terceira pessoa do singular, when the verb ends in a vowel, vowel plus consonant, plus, uh, sorry, in a vowel, Plus y não é terminado em uma vogal, acrescentado de y. Nós acrescentamos o s, por exemplo. O verbo é play e aí eu coloco o s, ok? E a gente vai começar agora a ver algumas exceções à regra. Vamos lá. Ó. Spelling variations, que são essas exceções que eu falei. Ó. Jacob goes to the choir practice with Lucia. What? Então aqui o que que eu trouxe para você? O verbo aqui é o verbo to go, que é ir, ok? Jacob ele é equivalente qual pessoa? é o re. E aí, por esse motivo, o go, ele acrescentou o es. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Então, ó, eu vou abrir todo o spelling variation para vocês. Deixa eu abrir tudo que aí eu vou explicando para você. Ó. Então, aqui eu tenho a tabelinha já completa, ó. Go. Isso, gente, é só para rich e o it, tá? Essa variação aqui só acontece com rich e o it. Para todas as outras pessoas o verbo não tem variação, ele continua do jeitinho que é, da sua forma básica. Ó, vamos ver aqui, ó, o verbo to go, quando eu estou falando ele, ela ou it, né? Que é ele ou ela para coisas animais, ele vai virar goes. O que, que eu fiz? Acrestei o ES. O verbo do, que é o verbo fazer, to do. Aqui ele também vai ganhar o ES somente, mais uma vez relembrando, he, she e o it. Ok? Uh, watch watch, que é o verbo assistir, to watch ele ganha o ES também vamos lá, um, finish que é finalizar to finish, terminar ou terminar né? também ganha o ES depois, to study aí o to study ele acontece uma coisa interessante esse Y, eu gosto de falar que ele se transforma no I Alguns falam que tira o Y e coloca o I. Eu gosto de falar que ele se transforma no I. Então, ele se transformou no I e aí eu aplico a regrinha que é acrescenta o ES. Tá? Eu gosto de falar assim, mas o que faz mais sentido para você não tem problema. O, I o Y se transforma em I e acrescenta então o ES. Isso acontece quando, gente? Isso acontece quando é um verbo... Vou escrever aqui para você. Ó, terminado em Y precedido, ou seja, que vem antes uma consoante, consoante, precedido de uma consoante. Então, observa o verbo é, study, ele é terminado em Y, e antes dele vem uma consoante, que é o D, por isso ele sofreu essa transformação, o Y vira I e acrescenta o ES. Diferente do play, que o play é terminado uma consoante, mas antes dele vem o quê? Uma vogal. Então, como vem uma vogal, eu não vou, eu só vou acrescentar o S, tá? Tá? Eu não vou acrescentar o ies, porque antes dele está ali uma vogal, que é o a, tá? Então lembre-se disso, que é somente terminado em y, precedido de uma consoante. Por exemplo, o verbo fly. O verbo fly é terminado em y, e antes dele vem uma consoante, que é o l. Então eles, esse y se transforma em i, e aí eu acrescento o es, que aí vira flies, ok? E depois eu tenho o verbo to have, que é ter e ele se transforma em has, ele é o que mais foge a regra, né? porque ele perde o V e o E. Então, é basicamente isso, é o spelling variation, tá? Eu já vou resumir essa regrinha para você poder entender quando que isso acontece. Vamos lá, vamos partir aqui que eu já volto. Ó, complete the rule. When the verb ends na consonant plus Y, quando um verbo termina em uma consoante acrescentada por um Y, We change the y, nós trocamos o y pelo i, aqui ó, no, no, box, no box thing que eu tô falando. And and o, o ES, que foi o caso do verbo study e do verbo fly. Essa regrinha tá falando sobre isso. Terminou em y precedido uma consoante. Eu pego esse y, transformo em I e acrescento o ES. E aqui vamos ver, watch out. So, we we use the base form of the verb plus. ES. Então, o que ele está falando? Nós usamos a, a forma básica do verbo e aqui temos ES quando os verbos são terminados em CH, S, SH, X, Z ou O. Então, aqui ele está resumindo spelling variation, ok? Então, todas as vezes que o verbo, deixa eu apagar aqui, que é terminado em CH, por exemplo, que é o caso do watch, que é assistir, ele aplica essa regra. Todo verbo terminado em CH, você aplica a regra. Você usa a forma básica dele, que é o watch, e acrescenta o ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em S, mais uma vez, você acrescenta, você usa a forma básica dele e acrescenta o ES. Por exemplo, o verbo mas, que é fazer bagunça, né? Então, você acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em SH, como é o caso do finish, eu acrescento o ES, uso a forma básica dele e acrescento ES. Outro exemplo, terminado em X, tax, que é taxar, né, tributar, podemos falar assim. Você usa a forma básica dele, que é tax, e acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em Z, mais uma vez você aplica a regra. Por exemplo, o verbo to buzz, que é zumbi, né? então ele é terminado em Z, eu acrescento o ES. Todas as vezes que o verbo terminado em O, como por exemplo, go, eu acrescento e ES ao ele. Mais uma vez, gente, só lembrando, você só faz essa conjugação para he, she, it, no simple present, na afirmação, tá? Lembre-se disso, simple present, afirmação, he, she, it. Só, se não, não, não tiver essas possibilidades que eu acabei de falar, você vai usar a sua forma básica, ok? Então, se for I go, eu vou. Se eu falo ele, he goes, ok? Uh, we travel, nós viajamos. He travels, ok? Então, lembre-se disso que é muito importante e é a base do, do, da regra. Por isso que eu aconselho a você é anotar essa regrinha, volta o vídeo e assiste de novo para poder isso fazer mais sentido, ok? Então, bora agora fazer alguns exercícios para a gente praticar. E aí, mais uma vez, opa, já dei a resposta aqui de um, faz de conta que você não viu, nem olha. É, a dica que eu te dou é dar pausa agora no vídeo, copia todas as frases, responde do jeito que você acha que é, e aí volta da dar play para você poder corrigir e ver onde você acertou, onde você errou, beleza? Então, vamos lá, bora continuar então, ó. Aqui eu tenho as frases, eu tenho os espaços em branco, ok? E eu tenho os verbos em parênteses. O verbo ele não está conjugado, ele está na sua forma básica, beleza? Então é de acordo com a pessoa que está na frase, você vai conjugar ou não o verbo, ok? Então vamos lá. Ó. O I, que está o exemplo do primeiro, é I, eu sei que é eu. E o verbo é play. Lembra que eu não conjugo quando eu estou falando eu? Então o verbo ficou na sua forma básica. I play basketball at school. Agora, number one. Cathy. Cath é qual pessoa, gente? Cath. É equivalente a she, a ela. Então, eu sei que quando é he, she e o itz, eu conjugo o verbo. O verbo aqui é o verbo study. Qual é a regra que a gente aplica aqui? Tiro o y, se transforma em i e eu acrescento es, porque ele é, é terminado em y e antes dele vem uma consoante. Bora conferir? Cath studies English at school. Ó, number 2. The tram. The tram. Equivalente a qual pessoa? Ao it, que é uma coisa, né? Tá no singular. The tram. E o verbo é live. E aí, como é que conjuga esse verbo live? Bora ver? Nele a gente aplica a regra básica, né? Só que desse tal S. The tram lives at 9.30. Depois, number 3. Hannah, eu já dei a resposta, né? É does porque Hannah é terceira pessoa, é ela, ok? E o verbo é do, terminado em O. É o que desse tem é S. Number 4. They, espaço, o verbo é sing. Quando é they, o verbo ele não sofre nenhum tipo de alteração, lembra? Então, ele continua na sua forma básica. They sing. Number five, Jack. Jack é ele, é he. Qual é a regra para he? Acrescenta o S. Mas ele é terminado em CH, que é o verbo watch. Por isso, a gente acrescenta o quê? Es. Jack watches TV in the evening. Alex Dad's. o pai do Alex. O pai do Alex é quem? É ele. Então eu já sei que eu preciso conjugar. Agora vamos ver como que a gente conjuga. Porque o verbo é fixe, terminado em X. Como é que fica os verbos terminados em X? Acrescento e S. Fixes. Uh, seven. When it's bored, my dog. Ó, a pessoa aqui é o My Dog. My dog é equivalente ao quê? Ao it, que é uma, um animal, né? My dog chases, porque ele segue a regrinha básica, que é só acrescentar o S. Ok? Bem simples, não tem muito segredo não. Agora a gente vai ver aqui o simple present na forma negativa. ó uh, Choir boys, don't play soccer. That's it. Let's go, Lucia. Então aqui é só uma frase como exemplo, né? Então bora vir aqui com mais detalhes. Ok. Então deixa eu abrir tudo aqui que eu explico para vocês de uma vez. Aqui eu agrupei mais uma vez. Ó. O I, you, we and they e Depois eu, eu agrupei o he, o she e o it, porque as regras é o mesmo. Aqui, mais uma vez, a única pessoa que vai ser diferenciada é o he, o she e o it. Para todas as outras pessoas, a regra é muito simples, é o quê? É do not, né? Então, todas as vezes que eu estou negando, eu vou falar I do not. Só que é muito mais comum eu falar o okay, quê? Don't. Vamos ver isso numa fra uma frase. Estou falando igual ao chinês, né? Numa frase. Ó, I don't work ok? observa aqui o que, que mudou para a afirmação, antes a frase é I work, não é? eu trabalho como eu estou negando, eu vou acrescentar aqui ó, o don't ok? ops eu acrescentei o don't I don't work lembrando que esse don't é a contração do do not que está aqui em cima tá vendo? Aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você, então ele nada mais é que a contração porque é muito mais usada essa forma contraída, don't e aí, esse don't, ele vai ser com todas as pessoas que estão aqui em cima, ó. I, you, we, and they don't. É esse aqui que você vai usar, ok? Quando eu tô falando he, she, o it, eu vou usar o doesn't. O doesn't, que nada mais é do que o does not. Então, por isso que a gente fala que o do e o does, quando eles estão no simple present, na forma negativa ou interrogativa, que é o que você vai ver daqui a pouco, ele, é, ele não significa nada. E aí ele não significa nada mesmo. Aqui é só para poder sinalizar que eu tô negando. Ó, I don't work. Esse don't nada mais é que é eu não trabalho, tá? Então, não se preocupe em entender que o do not tem algum significado. Não, esse do not, que é o don't, só significa não. Ele só tem esse significado, não, ok? Mentaliza isso para você não se confundir, porque... É, alguns alunos se confundem porque tem o verbo to do, que é fazer. Mas aí é uma outra coisa. Aí o to do é um verbo, ok? Aqui nesse caso nós estamos falando dele, é, do do, no formato de auxiliar para sinalizar que é uma negação. Então, I don't work. Então, eu poderia falar, ó, you don't dance, você não dança. Uh, we don't travel, nós não viajamos. They don't. Like. Eles não gostam. Ok? Observa o padrão. Então, eu estou usando a pessoa. I, you, we, and they. Estou usando don't para todas as pessoas. Depois o verbo está na sua forma básica. Ele não sofreu nenhum tipo de conjugação. Agora aqui no he, she, it. Vamos colocar aqui. Ó. He doesn't work. Bem, qual que é a diferença para essa frase negativa para a afirma afirmativa? Anteriormente você viu que é he works. Não é? Porque o verbo... Aqui ele ganhou o S por estar na terceira pessoa, que é o he, she, it. Perfeito? A afirmação é assim. Já na negação, como o does está aqui, olha aqui o does, ele não está aqui, ele já está conjugado com esse S. Deixa eu diminuir aqui o zoom para você poder ver melhor. Aqui, ó, o does, esse S já está aqui do works. Então, se eu colocar aqui he doesn't works, vai ficar... É, é, é como se eu estivesse repetindo a mesma coisa, entende? Então eu não tenho necessidade, eu não, na verdade eu não nem necessidade, eu não posso colocar o verbo conjugado. Então lembre-se disso, quando a frase está na negação, não importa a pessoa, a, you, we, they, he, she, it, o verbo volta para a sua forma básica. E aí quando eu estou falando he, she e o it, eu vou usar o doesn't. Para todas as outras pessoas eu uso o don't, ok? Aqui está bem explicado na tabela. Ó. I, you, we, and they don't. He, she, it, doesn't. Observa o verbo. O verbo ficou na sua forma básica. Work, ele não sofreu nenhum tipo de alteração, ok? Igualzinho para todo mundo. Isso que é o importante na negação, ok? Ó, think. Complete the rules. We form the negative of I, you, we, and they forms with do not or don't. Então, nós formamos a negação para... I, you, we, and they, com o do not ou don't, e para as outras pessoas que é o he, she, it, com does not, e o doesn't. Oh, watch out! In third person singular, negative sentence, the main verb doesn't have an S. Então na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, na negação o verbo não tem um S, zinho, que é como acontece na afirmação. ok? Se isso não ficou claro, volta nessa parte que eu estou falando sobre isso, que é isso é muito importante. Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui. Ó. O que, que a gente aprendeu na afirmação? Quando é he, she, it, he works. Eu tenho que acrescentar o S, porque é a terceira pessoa. Mas como é uma negação, eu não posso acrescentar o S, porque é uma negação e o S já está aqui no does. Ó. Doesn't. Já está aqui. Eu gosto sempre de associar que o S já está aqui no does. E realmente está, né? E aí você não, não vai repetir esse S duas vezes. He doesn't works. Está errado. He doesn't work. Beleza? Então, ficou na dúvida, volta, coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar você também nisso daí. Vou fazer uns exercícios aqui para compreender melhor essa parte. Então, ó. Aqui eu tenho as sentenças. E eu tenho os espaços em branco e aqui as frases todas você vai formar ela na negação. Lembrando que eu vou usar o don't ou o doesn't, ok? Lembrando que o don't vai com I. Deixa eu escrever aqui. Ok? Então, o don't I, you, we and they e doesn't he, she, she, it. É importante, anote as frases, ficou, é, responda no seu caderno e só depois você volta a dar play aqui no vídeo para você poder conferir se você fez certinho, ok? Vamos lá então. Aqui o primeiro exemplo já está feito. Ó. David lives in Chile. He doesn't live in America. Então, ele não vive na América. Ó, number one. I. Então, se é I, qual é a pessoa que eu vou Qual é a negação que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't. Então, I don't. Get up early, ok? I don't get up early, certo? Então, eu, aí eu vou usar o don't. O we, we e o verbo é study. Quando eu uso o we, qual é o auxiliar que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't, certo? E o study, vai sofrer alguma conjugação? Não, lembra que o verbo nunca sofre alteração, conjugação, na negação. Lembre-se disso. Não importa qual é a pessoa, o verbo sempre fica na forma básica, tá? Então, isso eu nem vou focar muito, porque isso daí já tá... você já aprendeu. Então, we don't study. Number three, Alex and Sam. Alex and Sam é qual pessoa? É eles. Qual é o auxiliar que vai com eles? É o don't ou doesn't? Bora ver? É o don't. Então, Alex and Sam don't, don't have. Number five, oh, sorry, number four, Liz... Liz é uma mulher, é ela. Então, Liz, se eu sei que é she, qual é o auxiliar que vai? Don't or doesn't? Or doesn't? Number five, we? We, qual é o auxiliar que vai com we? Don't or doesn't? Bora ver? Don't, we don't wear. Number six, in the US, children, nos Estados Unidos, crianças. Crianças é qual pessoa? É they, eles, ok? ou elas. Qual é o auxiliar que vai com elas ou eles? Bora ver? Don't. Number 7, I. Qual é o auxiliar que vai com I? Don't. I don't watch. Ok? E agora a gente vai ver aqui o simple present na interrogação. Deixa eu apagar aqui para a gente poder começar. Ok, então aqui eu trouxe mais um exemplo. Uh, o rapazinho perguntando para a menina, para o crush dele, né? Eu acho. Do you like math? Yes, I do. Você gosta de matemática? Sim, eu gosto. Então, olha aqui o padrão, olha para onde foi o auxiliar, o do, foi por início da frase. Deixa eu abrir tudo aqui para você no yes or no questions, depois eu vou para short answers. Então, ó, aqui eu estou usando o do ou o does, certo? Ó, do, I, you, we, and they work? E o does, he, she, it. Então, o que, que você pode memorizar? Que o do vai com I, you, we, and they, Ops. e o does... Vai com he, she e o it. O que é importante você saber? Quando eu estou fazendo uma pergunta, o auxiliar, que no caso é o do e o does, ele vai para o início da frase. Então, do I, eu, tenho um carro? Do I have a car? Eu tenho um carro? Então, o que aconteceu aqui nessa frase? Se fosse uma afirmação, eu falaria I have a car. Eu tenho um carro. Como é uma interrogação, eu coloco o auxiliar na frente, que é o do. Do I have a car? É isso que vai acontecer. Então eu tenho o um auxiliar do e o does, certo? E eu vou pegar esses auxiliares, que, que aí vai depender da pessoa, do sujeito da frase, e vou colocar ele no início da frase, ok? Exemplo: She travels. Ela viaja, Ok. O que, que eu vou fazer aqui? Como é ela, eu vou usar o auxiliar does. Tá vendo aqui na regrinha que o does vai com he, she e o it? Perfeito. Aí virou uma interrogação. Só que o ponto importante aqui quando eu tô falando he, she e o it, como se trata de uma interrogação, o verbo que estava conjugado, porque o verbo aqui é to travel, não é? A sua forma básica é travel. Como ele está na interrogação, ele perde o S, ele fica na sua forma básica. Então, lembre-se disso. Vou escrever aqui. Simple present na interrogação, o verbo fica na forma básica, ou seja, ele não é conjugado. Não importa qual é a pessoa, não importa se é a, you, we, they, he, she, it, não importa. Chegou uma interrogação, o verbo fica na forma básica. O que você precisa ter atenção é quando usar o do e quando usar o does. Por isso que eu falei, o does é usado com he, she e o it. E o do é com todas as outras pessoas, tá? Então, esse é o ponto de partida para a interrogação no Simple present. Ficou na dúvida? Volta esse vídeo, assiste de novo esse trecho que eu estou explicando. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários que eu te ajudo um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então é bem simples essa parte, não tem segredo, só lembrar disso, que o does vai com he, she, it, e o do com I, you, we, and they, e o verbo fica na forma básica. E aí lembrando que o do ou does vai para o início da frase. E aí como é que você responde isso? Short answers. Então, ó, deixa eu abrir tudo aqui, que aí eu já explico. Aqui, ó. vamos imaginar que eu estou perguntando para você. Do you work? Do you work? Eu pergunto para você, você trabalha? O que, que você vai responder? Yes, I do. Sim, eu trabalho. Ou, no, I don't. Ok? Lembra lá do nosso auxiliar no negativo, don't e doesn't? Então, você vai usar ele aqui agora, nessa short answer, que é respostas curtas, ok? Então, você poderia falar, yes, I work. Mas isso não é usado, tá? É mais comum você falar, yes, I do. É muito mais comum você falar dessa forma. Eu vou usar o auxiliar do, que tá lá em cima na pergunta, tá vendo? Do you work? Eu estou usando ele aqui em cima. Eu respondo com ele, eu respondo usando o mesmo auxiliar aqui embaixo. Ao invés de eu falar, yes, I work. Fica muito feio dessa forma. Da mesma forma que eu não preciso falar, no, I don't work. Eu não preciso repetir o verbo de novo, porque o meu auxiliar ele já transmite essa ideia. Então, é uma forma simples de eu me comunicar sem precisar ficar repetindo o verbo. E isso é muito usado no inglês, tá bom? E aqui, mais uma vez, também não tem mistério, tá? É só você observar a pergunta. Por exemplo, does she work? Vamos imaginar que eu estou perguntando sobre a sua irmã. Sua irmã trabalha? Ela trabalha? Does she work? Você vai responder, yes, she does, porque eu estou falando ela, e aí eu preciso usar o auxiliar does com ela. Ou eu vou falar, no, she does. Doesn't, que aí eu estou usando o auxiliar doesn't para negação porque é ela. Vamos imaginar que eu estou falando sobre seus pais. Do they work? Eles trabalham? Yes. Ops, yes, they do. Por que, que eu estou usando do? Porque é eles. Eu só vou usar o does ou doesn't para he, she, it. Todos os outros eu uso o do. Ou no, they don't. Bem simples também, não tem segredo. Mais uma vez, ficou na dúvida, volta e assiste essa parte aqui novamente. Ok? Ó. Então, think, complete a, a regra. Nós fazemos perguntas no Simple Presents com do ou does, ok? Mais o sujeito, mais o verbo na sua forma básica. Ou seja, a gente vai usar o do ou does no início da frase, mais a pessoa, mais o verbo. Que não vai estar conjugado, sempre na sua forma, forma básica. Por exemplo, do they dance, eles amam, então, do tá aqui, they que é a pessoa, e o dance, que é o verbo na sua forma base. O que esse thing está falando é exatamente isso. Ó, oh, watch out! Nós fazemos sentenças afirmativas com yes, com o sim mais o pronome pessoal, mais o do ou does. Nós fazemos é, sentenças negativas com um no, mais a pessoa, mais o don't ou doesn't, que é o yes. Opa, yes, I do, ou no, I, I don't. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios aqui para poder fixar melhor aqui. Deixa eu apagar aqui do lado. Vamos lá, então o primeiro exemplo já está feito. Observa que eu tenho uns espaços em brancos aqui, porque é para eu usar o do ou does. Lembre-se que eu estou fazendo perguntas e aí quando eu faço perguntas no Simple present, o do ou does vai para o início da frase. Então o que você precisa observar? Qual é a pessoa? Porque a partir da pessoa eu vou saber se eu vou usar o do ou o does. E aqui eu tenho as respostas, que vai ser a resposta igual tá aqui, ó. Yes, I do. Aí você precisa saber também qual é a pessoa para saber se você vai usar o do ou o does. Ok? Então dá pausa agora no vídeo copia essas frases, faz um caderno e aí volta da dar play quando você responder para você saber se tá certo ou não, ok? Então vamos lá, number one Jake plays soccer at school Então tá perguntando se o Jake joga futebol na escola Então se eu sei que é Jake qual... Jake é he ser he, qual é o auxiliar que eu uso he? É o does, não é? Então pode confirmar aqui, ó Does Jake E aí como que eu respondo isso? Se eu tô falando ele, yes Aí does Percebe? Então, eu estou falando ele e o auxiliar vai ser sempre does. Ó, vamos ver o número 2. We have science on Monday. Então, o we, gente, qual é o auxiliar que nós utilizamos com o we? Lembra? É o do, ok? Então, do... Do we have science on Monday? No. We don't? Não, nós não temos. Aqui, como eu estou negando, o auxiliar que eu usei é o don't, certo? Number 3. Your dad teach então, your dad é qual pessoa? É he. Então, para ser he, qual que eu vou usar? Vou auxiliar? Oh, does. Does your dad... E como é que eu respondo? Se é com he também, yes, he does. É uma afirmação, então, yes, he does. Número 4. The... Uh, alguma coisa, né? Do or does the children get up. Então, ó, children é crianças, é plural. Então, qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they, é o elas, certo? Então, qual é o auxiliar que vai com elas? Do. Do the children. E aí, como que eu respondo? Yes, they do. Number five. You speak Spanish. Quando eu estou falando you, qual é o auxiliar que eu uso? Do. Do you speak Spanish? Você fala espanhol? E aí, como é que eu respondo? Se alguém pergunta para você, como é que você responde? Yes? Cadê? I do. Yes, I do. Sim, eu falo. ok? Ó, Jessica, play the guitar. Jessica é qual pessoa? É o she. Quando eu falo sobre she, qual é o auxiliar que eu uso? É o do ou does? Does. Does, Jessica, play the guitar? E aí eu tô negando. Quando eu ne nego, qual é o auxiliar que eu uso? No, she doesn't. É o doesn't. E por último, your grandparents. Grandparents é qual Pessoa, gente, e a voz, né? Qual é a pessoa? É o they qual é o auxiliar que eu uso nesse caso do eles ou elas? Eu uso do do your grandparents live with you. E aí eu tô afirmando, yes, they do. Ok, então é bem simples simple present não tem muito segredo, mas tem que praticar, tem que ficar atento porque esse padrãozinho de colocar o do ou das na frente e colocar o S nos verbos, às vezes s gera um pouquinho de confusão. Então você precisa, se for preciso, se for possível, assista até mais de uma vez essa aula, anota, faz algumas frases, baixa o PDF, faz os exercícios, faz os exercícios que estão tá aqui durante a aula também, porque aí você vai fixar muito melhor. Beleza? So that's it, guys. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Continue aí até o final do nosso curso de gramática essencial. So, see you. Bye, bye.